Abraçar o novo. Por que não? Ser tudo que você pode ser. Por que não? Famílias de todas as formas. Opiniões de todas as cores. Juventude sem idade. Diminuir distâncias. Construir esperança. Por que não? Com menos não e mais por que não, tudo pode acontecer. Até um seguro 100% online que pensa como você. Por que não? Use é alto, residencial, vida. É tipo você.